Fala, meus aliados! O vídeo de hoje é sobre preço e valor. Preço e valor são palavras que sugerem a mesma coisa, mas na verdade se tratam de conceitos diferentes. Só quando a gente para para pensar que a gente consegue ver o real significado dessas duas palavras. Você sabe o que cada uma significa e qual aplicar no seu negócio? Preço é a quantia em dinheiro que é paga por um determinado produto ou serviço. Já o valor... É o que é atribuído ao seu produto, ao seu serviço e o que ele proporciona para o cliente. O valor não pode ser estimado em dinheiro, e pode ser diferente para cada cliente, como por exemplo a Apple, ou Apple, sei lá, com o iPhone. Embora seja um produto muito mais caro que os demais que são lançados no mercado, sempre que é lançado um novo modelo, muitas pessoas compram, isso porque? Elas ligam o aparelho a uma estima que elas têm, um valor que esse aparelho proporciona, que pode ser o status, a praticidade, a qualidade, entre outros. Nesse momento, o cliente já não se preocupa mais com o preço, mas sim com o que o produto irá lhe proporcionar, e mesmo que seja caro, ele vai comprar. Nas palavras de Warren Buffett, preço é o que você paga e valor é o que você leva. Isso é claro se estivermos falando sobre algum produto, algum serviço, para algum uso, aí, para alguma finalidade Mas e se estivermos falando sobre comprar ação? Eu não uso uma cota da Apple para tirar uma selfie Eu não uso uma cota da Petrobras para ter gasolina no meu carro Então aqui a percepção é um pouco diferente Mas mais uma vez, o valor só vai ter utilidade para quem é fiel E deseja uma parceria duradoura com aquela empresa tem algumas semelhanças e algumas diferenças ao mesmo tempo. Olha só, uma empresa vende um produto seu por causa do seu preço baixo. Eu digo que essa empresa não tem freguês, porque quem compra por preço baixo vai deixar de comprar o produto dessa empresa quando aparecer um outro produto com um preço mais baixo. Isso tem uma leve semelhança para quem faz trade, porque essas pessoas não se importam com o valor da ação. Mas sim com o preço, com a cotação dela Então não importa muito se a empresa está com possibilidade de crescer ou de declinar Elas ficam ali vendo preços, gráficos Que não tem outra serventia, a não ser mostrar o que já se foi Mostrar histórico de negociação O que pode ser muito ruim em ambos os sentidos No sentido que essa pessoa pode Comprar uma ação que está evidente Que passará por dias de quedas E perder dinheiro com isso tanto quanto vender uma ação antecipadamente, quando ela apresenta um potencial de crescimento muito grande no próximo período. Então o valor tem que ser algo bem claro para o investidor aí de médio e longo prazo. O ato de comprar uma ação te faz ser sócio daquela empresa, e você provavelmente não quer ser sócio de uma empresa decadente, ou mesmo que não esteja alinhado com seus valores pessoais ou sua estratégia. Nesse sentido, o valor, representa aquilo que a ação pode fornecer para aquele investidor, como o crescimento do patrimônio por meio do preço da cota, como pagamento de dividendos, e o maior desafio e de felicidade é encontrar uma ação por um baixo preço e de grande valor. Esse momento pode ser um momento muito especial para isso, com juros altos, falta de confiança do mercado, com o movimento das sardinhas, o mercado Internacional que demorou um pouco mais para começar a subir os juros. Existem alguns cenários legais para se pensar aí. Primeiro, que as ações no exterior vão ter uma queda se os juros continuarem subindo. As ações do Brasil já caíram por juros, já caíram por política. Podem gerar um bom retorno mesmo no médio prazo. E quando as sardinhas se derem conta disso, pode ser um pouco tarde demais, né? Vou deixá-los com essa reflexão. Sempre sem dica de investimento, mas incentivando o seu raciocínio. Trazendo alguns insights para alcançar bons resultados. Lembrando que para quem não quer dedicar tanto tempo nesse tipo de análise, é interessante que essa pessoa assine alguma casa de análise e que busque ajuda de profissionais, assessores de investimento. E é isso aí, eu espero que tenham gostado. Peço que em troca clique no botãozinho de gostei, se inscreva no canal, compartilhe o meu vídeo, caso tenha alguma observação, deixe aí nos comentários. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo, você pode me seguir lá e a gente se vê na próxima.